Olá, aqui é o Amarildo, espero que você esteja bem. Hoje, venho falar sobre o Advance Car. O que é o Advance Car? O Advance Car é um cartão de multibenefício. E hoje venho falar de um dos benefícios, que é o desconto. Como que funciona esse desconto? O Advance Car, ele vai no comércio, ele vai entrar em contato e vai fazer um convite para esse comércio para ele estar sendo parceiro. Você adquirindo o plano da Advance Car, toda vez que você for nesse estabelecimento, ele vai especificar qual o percentual que ele vai dar de desconto. E você apresentando, porque você vai ter no celular, então executou a sua compra, o estabelecimento ele vai te dar esse desconto. Você quer saber mais sobre os outros benefícios? Clique no link ou entre em contato.